de 2013 na China. Piers. sir. What happened to Ada Wong? You remember? Captain, where is she? She's leading Neo Umbrella. All these terrorists. She in the city or not? She's O Chris tá no veneno com a Eda, hein? Tell them that we're out. Yes, sir. Beleza, o Chris está de volta. Essa é a boa notícia. A má notícia para a é que o Chris está no veneno. O que, que é com o que que esse tiozinho tá fazendo aqui? Nice, yeah, Tacando fogo em tudo. Beleza. Nossa! Ah! O jogo. Já invisível. Oh, ah. não. Marco, everyone on me. We're going after that thing. You heard the man, people. Let's Rapaziada, é, quando você pensa que já viu tudo, parece um lock invisível, tio. <risos> Jogo! Tranquilão. Está rolando um playground. Vamos com calma, tio. Tá rolando uns cavacos de fundo. Vamos somente dar uma olhada aqui pra ver se encontramos alguns itens. Porque o Chris não tá com muita munição, hein? É isso mesmo. Beleza, agora é a parte na qual... ...juntaremos ao gameplay do Leon. Pode ser que sim, tio. Tá, tá meio parecido o cenário agora. Ó, Natal. Rapaziada, altamente curti essa. esse cenário. É legal. Cenário aberto, acho que o Resident Evil bagaçou. Esse Resident Evil aqui ficou muito bom. Parece que um. Não, não, não, não. Beleza. Ok, let's move in. Be careful. Tá meio sinistrão aqui. Vamos ver qual é que é. Vai lá, isso. Os caras vai arrebentar a porta no Bicudo Deixa o escopretão já Ó, oh, que eu disse? Tá rolando uma balada ali hein tio Vamos dar um ceguinho nele só pra você esse lock? Oh, meu que Aqui foi explosiva? Beleza, já arrebentamos os locks do local o que que acontece? Vamos subir a escadinha aqui. Ô, oh, Chris. Rapaziada, é, tá rolando uns cavacos sinistrão. Tô altamente curtindo esse cenário, viu? Da hora. Beleza, Chris, sobe aí. Ô, oh, jogo. Não, não, não. Continua subindo. Não, Escute, não, subi. não volta não, Chris. Oh, é dois braços de índio. Ô, oh, meu Deus, os caras tava tá malhando agora. A granada ali, vamos ver qual é que é Olha, o cabelo tá explodindo tudo Beleza, ah, resolve qualquer treta, rapidão Vai ficar pior ainda O braçudinho tá vivo ainda, hein Vai lá, Chris Nossa, o braçudinho aguenta muita porrada aqui, ô né, Beleza é O pretão é Empunhado Vamos subir, tranquilo as caixinhas Beleza, já, já pegamos munição aqui e já coloca no pente Chris, sem brincadeira Beleza, Ficou pretão já Na mão Oh cara Oh, os caras viram umas paradas ali hein? Beleza Olha, tem tanto tudo. Bicho doido aqui que eu deve perdido, nem sei mais quem é quem, tio. Ação e diversão. que tá rolando mais? a gente já arrebentou tudo, rapaziada. Vamos tranquilo, tio. Pode aparecer qualquer tipo de mutação que a gente vai bicar eles. Não interessa. Ó. Franja. Olha eles viram, tio. Segue os locks. Cara, tudo vira. Ó, a esses ali, ó. Nossa, os caras é são demais, jogo. Rapaziada, a zumbi daqui pra frente, ó. é uma mutação nova por 10 metros quadrados andados pelo Chris. O que que acontece? Estamos machos, confiantes, sem bala, tá? Mas vamos aí, vamos aí, Chris. hora da ação! Ô, Chris, abre a porta aí. Cadê a porta, tio? Ô, meu... <risos> outro lado. Beleza. Temos somente 5 balas, hein? Agora já tem 15. A escopeta tá zerado de bala, mas a metralhadora já tem uns tiros suficientes para matar uns locks. meses É zumbi? <risos> <risos> Rapaziada, olha o nível do zumbi, tio. Nossa! Rapaziada, agora não sei como a gente vai matar esses locks, não, hein? Ajude Sherry e Jay. Okay, Beleza, vamos descer lá e proteger os locks. Pra isso a gente vai precisar de munição. Vamos checar o local aí e ver qual é que é. Peraí, por, por, por onde a gente vai? Não sei. Peraí, tá, tá vindo as balas daqui, hein? Vamos perguntar pro GPS. O GPS tá ligado. O GPS acabou a bateria. <risos> por onde que desce é jogo? Nossa Senhora! Captain, team here! Eu oh. Cadê os inimigos, tio? Eu não tô vendo nada. Estou vendo um helicóptero muito sinistro aqui. Cagão. Oh, agora eu vi. Nossa, os caras vêm cabalinho de Deus, tio! É okay. de Deus! o jogo. Nossa, ele é copo de um lado. Os caras é tudo metrador, ainda. Ai, ah, jogo. Ô, oh, meu Deus. Os caras não deu munição que presta, não. Ó, bundão. Um bundão. Nossa, ele pisou. É uma só, já mata. Nossa, Chris. Repenta essa perna, lock! Nossa, jogo. Olha, começou no isso, hein. Poxa, você viu que a, a arminha, tio, bem colocada Nossa aí não tem como Nossa, o um tanto de galinha voadora <risos> Para onde é que ele vai? Pode fazer uma tabela aqui Ai, vai pular! Nossa senhora! Jogo! Vai, ah. eu sei o que tem que fazer não! Vou tomar no caneco. E aí? Mas isso aqui é uma missão impossível! Isso sim é impossível! É mais cagão ainda! Cada lock tem medalhador ainda! tem medalha. Nossa, tem um helicóptero ainda! Finalmente uma planta Chris, vamos lá, vamos lá Tem a galinha voadora ali Pega lá, Chris, rápido Volta Oh, Chris Volta Nossa Isso, deu tempo, deu tempo Eita Toma, Loki! De Nossa, o jogo tá muito pilando nessa parte aqui Não tem como sair fora De nenhum local Ó Mas é, é. oh. compreta nada tipo, Nada de munição de Ó, ó, oh, oh, tem Nossa, será que era só subir? O GPS não tá pegando mas não sabe mais nada Faça um curso vai estudar Vamos continuar subindo Nossa, tio, tio, tio É o quê? A Sherry e Jake a gente tem que descer lá Só tem um na cola Altos Altas galinhas voadoras Altos Até agora não desvendei onde é que tem que ir Estudar Tem que ter um, um lugar para descer aqui Esse combate é infinito Sim Será tem que acertar esse helicóptero, maldito? Fazer blindado esse negócio é! Última bomba, tio Zero munição de tudo Não tem como não Pera, acabei de desistir <risos> Vem, seu bom <risos> Olha, o Chris já tava mais furado que um bate. O oh, Ô jogo, Chris vai cair, Chris. Ô oh, Chris, seu é maldito! Você oh, se é parte espaço pra correr, o cara pula. Pera, tio, não, tem, não tem descanso não? Não para de vir? Nunca. Tem que voltar, não tem como não Ó, oh, tem mais munição? Olha, será que eu tava indo pro lado errado? Jogo! Será que era pra cá? Eu acabei nem a até agora Ó, oh, munição ficou preta, hein Olha, Era só vir pra cá Pera aí. Ó, era só vir pra cá. É, ué. Valeu, o cabaneiro vai reiniciar. Vap! É. Beleza, temos que proteger os dois locks lá embaixo. O que, que acontece? Ó, já quebra as caixas aí. Ó, o Joavo. Vamos ficar ligado no Joavo. Vamos ficar ligeiro, hein? Vamos ficar ligeiro, mas é, você viu que o Chris falou, né? Esquece o chopper. Tranquilo, pra onde vai agora? Sei lá. O jogo, a gente chega no Dwarvel. O GPS, mostra pra nós aí. Nossa, descarrega o pente no Loki e ele não morre. Haha. Mas é, tá mais ou menos assim o jogo. Os helicóptero agora, seguindo. E aí? O jogo! Oh, dá, ah, tá dando uns galinhas grilo aqui? Nossa! Os caras tá lá embaixo. Vai ter que matar os locks aqui, ó. Aí, é até que enfim, né? Os caras viram vira no ato. Tá com um negócio lá embaixo, não? Pronto, arrebenta é de todo mundo. Acabou a bala em jogo. Pegou um município na já carrega a escoprida. Eles têm que ajudar os locks lá embaixo. Uh. Oh. Oh, o helicóptero! Mano, esse helicóptero vai ficar chovendo bala pra sempre? Olha aí, tico, o cara pega carona. Nossa senhora, as galinhas voadoras pega mesmo. Os caras viram a galinha no ar. O quê? Você viu o pulo do cara, tio? Não vi. Ele veio direto pro helicóptero. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Ele pera vai pular. Nossa. O cara não morre nunca não. É, Eu já que tava hard no começo Olha Meu Deus do céu pás, tomar no Red franja não faz nada filho. Toma Agora eu quero ver não fazer, já vai avião pro Loki Cadê os Loki? A gente tem que proteger os dois Locks lá Ó, ó, ó Duas galinhas, voadoras helicóptero Ainda falta alguns. Ó, tem dois Loki ali. Hein? Pegamos um. Ó. O Chris, carrega esse negócio, tio. Então Bala, não tá pegando? Ah, um. <risos> rapaziada, é, aí não tem como, hein? Rapaziada, esse jogo me dá uma felicidade? Eu vou falar pra você, viu? Vai pegar pegar munição, pelo amor de Taos Isso, munição A única arma que presta Tranquilão, ó, oh, ó, quer ver? Aí deita os caras então, Tem dois lock lá Então tio! Lock não cai não Espera aí, escopreta, escopreta esco faz seu papel tira. Resolve a treta, vai! Nossa. Filho. Nossa. Nossa, bro. Um buraco gigante ali. O uh. That'd be too easy. Come on, keep moving. Keep Vamos GPS They'll agora. Move on We're moving out. Let's go. We're gonna blow the door. Get ready. Qual porta vai explodir Oh. Rapaziada, é, se liga na capa como explodindo as paradas. Ó, duas bombas. <risos> do lado, pode tranquilamente. Interessante. Suas pernas Eu são como, um como as de foi Rapaz, você, você viu né? As galinhas inteira ali. Os caras, acabou é no ato, eles criam umas pernas gigantes. Tá rolando os um mensagens subliminar aqui, hein? MST 13. Rapaziada, passaram os caras do PT aqui. Os caras tão pichando e tudo mais. Vamos ficar ligado hein? Beleza. Bica caixinha Beleza, um refresco. Um refresquinho. Rapaziada, só munição de arminha, hein? Um problema. Vamos ligar essa porta aqui, ó. Tem uma arma nova ali. Fazer o caverninho não vai moscar mais. O que, que acontece? Só quando aparece esse símbolo de arma ali. Ah, essa tá fácil. Rapaz, a granada do lanche. Nossa, gramadas. Spray. Rapaz, imagino o tamanho da treta que vai ser agora, hein. Vamos subir aqui. Oh. Rapaziada, é agora, hein. É agora. Treta. Com o helicóptero e pegou, tá esse lock. Nossa, já matou metade, rapaziada. Foi só uma, só e já arrancou o inteira. inteiro. Aí foi isso mesmo que eu vi. Repita, Chris, sobe, monta nele. Isso tio. eu não soco de que não vai de arma. Que soco nesses locks. Beleza, olha os caras atrás. Isso! Ah! Compreetão, tem só mais uma. O cara vai mutar, vai mutar no ato. É, precisamos de munição, hein? Senão aí não tem como jogar. Vamos, vamos dar uma vasculhada aqui. Vamos trazer os locks pro, pro, pro buraco que a gente rebete eles aqui embaixo, que é mais fácil. Eles temos somente munição de arminha e vai ter que ser assim mesmo, por enquanto. Pelo jeito, a gente tem que pegar mais munição da granada do lanche Pra gente poder derrubar o Loki aí Mas onde tem mais munição? Ó a munição vindo ali, ó a parada é toda blindada, tio Vai brincando A gente não tem mais bala Nossa senhora, acabou tudo, tio. Trêsão. Ó. Tem que ser no soco, tio. Tem como. No zóio. Ô, Chris! Ah, meu Deus do céu. Rapaziada, aí, aí fica bem foda. Aí fica mais difícil. O braço de mim vai bater, tio. Deixa a munição. Olha, não, não tem como matar esses dois aqui, não. 10 tiros de fazer com 10 tiros de arminha pra matar um helicóptero. Se vira aí, tio. Ó, tá vindo aqui, ó. Agora a gente não tem munição para matar o um zumbi, fica legal. ó oh, aí os caras vêm, tio. Manda. A gente vai ter que matar o cara e pegar a munição para matar o outro. Oh, meu Deus, o cara tá fazendo bazuca. No soco, tio. Tem que matar os walkies no soco. Não deixou bala? Ah, aí ferrou o jogo. Cadê? Cadê? Sai, Chris! Vai lá, cabeça do Loki Rapaz, se, se ele não deixar a munição O cavaleiro vai queimar esse jogo, hein? Oh, meu Deus do céu Peraí, peraí Tem, tem mais local pra ir Rapaz, é, essa é a área da batalha mesmo o que acontece? Não adianta tirar o helicóptero agora. A gente vai ter que juntar munição de alguma forma. Beleza. Voltando de caixa aqui. Achou? Ó, munição de lança gramadas, hein? Finalmente. Altas munições de lança gramadas. Olha o um tanto de planta agora, tio. Altas, graças a Deus. Olha, 12 plantas. Agora dá, agora dá. Dá até pra gente juntar pra próxima treta. O que acontece? Vamos atrás desse lock agora? Ó, lá do telhado a gente acha o lock. O quê? Franja é ele. Oh! Só pulo esse lock. Peraí, peraí. Ei! Nossa, é você viu a Vadorinho do Loki? Peraí, tio, eu vou vazar. Tem que tacar a granada do lanche no cara lá, senão a gente não termina esse negócio. É aqui. Tchau. Ó. Pega esse helicóptero dentro. Nossa, cai, tio. Jogo mentiroso! <risos> Quantas bazucas de dentro desse lock? Oh! <risos> Vai pegar? Nossa, tomei tudo! Ah, Chris! Tá, ainda dá! Vai lá, Chris! É agora, é agora ou nunca? Liga oh, a dorinha dele! Acabou as munições! É agora, cadê o Loki? Espera ele voltar. Tá é ali embaixo, tá é ali embaixo. Ali é bom, ali é bom. Vamos lá. É agora. Rapaziada, esse foi treba, hein Nossa! Captain, we can't let them go. Our mission is to terminate the B.O.W.s. But Neo Umbrella is after us. I Couldn't said, win. our mission is to terminate the B.O.W.s.